A vinheta de abertura de uma série é muito importante para editar toda a aura, toda a energia de uma série, né? E a gente vai comentar sobre a importância dela e as nossas preferidas. Sou Miki. Sou a Júlia. E isso é TV Hoje, quem veio pedir like foi a Márcia, Ela não consegue fazer para compartilhar, mas ela também pede para vocês compartilharem esse vídeo e se inscreverem no canal se não são inscritos. Muito legal é essa carinha aqui. Não esquece também de apertar tá o sininho. sininho. Márcia está pedindo o sininho. sininho. Muito importante. Por que, Juliana? Porque com ele vocês já têm notificação quando tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá, Márcia, Vamos lá, Juliana. Eu acho que ela não quer, Mas a gente <risos> vai. Uma coisa que dá pra gente perceber hoje em dia é como é que as aberturas não são tão longas e nem são... não trabalhadas, mas assim, não tem musiquinha, não tem aquela coisa, aquela pegada de antigamente. Mas eu gostava muito da, das aberturas que a gente já comentou aqui de Friends. Tem de Desperate Housewives que tinha vários, vários quadros e várias sátiras ali dentro. E assim, Grey's Anatomy também tinha, hoje em dia já mudou, mas essas musiquinhas eram muito assim da infância, eu ficava cantando e dá um pouco de saudade, mas não ao mesmo tempo. Não sei pra você Eu gostava daquelas aberturas que tinha os personagens... Gente, porque eu conseguia saber quem era quem. Porque, às vezes, eu não sei o nome do ator. Eu fico falando, ah, o fulano que fez tal tá pessoa. Ah. Você não tem o nome dele, sabe? E aí, isso me ajudava muito. Porque, afinal, o E.R. teve uma rotatividade muito grande de atores. Não porque as pessoas morreram na série. Mas, sim, porque elas ficaram muito grandes. Tipo, George Clooney. Mas, assim... Isso era muito prático, porque eu conseguia saber também quem eram os personagens daquela temporada. É, e essa coisa assim, de colocar ator, né, e a imagem... Hoje em dia, a gente não tem tanta facilidade. E um exemplo que eu não queria dar, gente, é Game of Thrones, que assim, é... 300 mil nomes ano passado, só que Game of Thrones especificamente, eu acho que é uma obra-prima. Aquela, aquela abertura é uma obra-prima, inclusive foi a única coisa que salvou da última temporada. Que a última temporada ficou linda, a gente Sim. saiu daquela coisa super geográfica, a gente foi pra... vendo dentro dos castelos. Tudo do sendo criado no início, assim, do chão até o teto, assim, o trono sendo criado, cara, foi muito lindo. Não, é, assim, foi muito incrível aquele trabalho e realmente foi o, o pra mim, foi o alto, assim, da última temporada, Sim. que foi uma tristeza, né? Só que, parando pra pensar que agora, a HBO faz um trabalho muito bom com as aberturas dela, porque Sim. as histórias da série sempre tem algum reflexo dentro da abertura. A gente tem Game of Thrones, a gente tem Westworld, que são mais longas e são maravilhosas, assim, tem. Inclusive, eu acho que o criador das músicas são, é o mesmo cara. E a gente tem umas curtinhas também que são VIP e Silicon Valley, que são, tem bastante sátira. E, sério, se você presta atenção nos detalhes, assim, naqueles 10 segundos de abertura, você vê que tem muito, muito change. Sério, é incrível. Eu que sou mais de desenhos, eu gosto muito de dizer que a cultura da abertura não saiu dos desenhos. Porque você chama mais a atenção das pessoas. Criança, né? Porque você tem que ter uma musiquinha para ela acompanhar. E assim, ficou mais polido, sabe? Eu, quando eu assisti Carmen Sandiego, eu falei cara, essa é uma das minhas aberturas mais lindas que eu já vi. E ela tem 1 minuto e 20 segundos, sabe? No máximo. Mas o trabalho do vermelho, o trabalho do preto, sabe? Eu falei, cara, isso é muito bom. E aí eu voltei a assistir anime, né? Porque eu voltei às minhas raízes. E eu percebi que, assim, as aberturas elas continuam realmente muito do mesmo tamanho, mas elas respeitam muito mais o espectador. Então, elas dão mais informações que, tipo, não vão ser tipo, ai, ah, tirei isso de dentro do anime. Não, a gente faz uma abertura para isso. Essa, o rolê desse, dessa temporada vai ser com esses vilões. Tipo assim, tem um trabalho pra você saber o que, que tá rolando sem mostrar nada dos episódios. É, eu gosto também quando série consegue adaptar muito as temporadas com a abertura. American Horror Story é um ótimo exemplo pra isso, porque cada temporada teve é, algo a dizer na abertura. Inclusive, a temporada que não teve abertura, isso quis dizer muita coisa, sabe? Então, você vê que tem vários cuidados ali. Na, tem todo um processo criativo que tem que ser bem feito pra poder colar bem e as pessoas poderem gostar, né? Isso, e tem que ser uma música que não irrita, tem que ser um trabalho de imagem que não irrita. Alguns é pra irritar porque é pra chocar, outros é, tipo, a música é muito, muito clichê muito grudenta pra você não esquecer ela nunca. E assim, é um trabalho muito grande e ao mesmo tempo tem ficado cada vez mais curto. Porque as, as nossas temporadas têm muito menos episódios e também as nossas aberturas estão mais curtas. Não, na real, eu super acho que elas estão mais curtas exatamente por essa nossa cultura de ficar consumindo tudo rápido. Sim. E eu acho que as pessoas hoje em dia não têm tanta paciência pra ficar vendo a abertura. Tanto que a Netflix criou né a opção de pular a abertura pra algumas coisas. Mas a Netflix faz a abertura de dois minutos! Não, não, não, mas eu tô dizendo de séries que não são Sim. delas. Fala aí pra mim se você pulou hoje em dia a abertura de Friends. Eu não vou falar com a minha opinião, mas fala aí pra mim se você pulou ou não. <risos> mas é isso, assim. Algumas eu pulo quando eu acho... Que, tipo, essas são muito longas. Assim, eu amava a sense mas eu não conseguia ver tudo. No caso de sense eu acho que a abertura de sense era a coisa mais fraca da série inteira. Porque eu nunca gostei de não de a como. série Nada. Quando você vê a abertura, você não sabe o que tá acontecendo. Gente, eu parecia comercial de, de algum documentário do National Geographic. Sim. Certo? Era bizarro. E eu ficava tipo, são dois minutos! House of Cards também era muito parecida. É, são igualmente chatas. Só que a Netflix tem umas coisas muito boas que eu acho demolidoras. Eu acho linda Lindo, a abertura. Linda. A abertura de Demolidor, Jessica Jones também. The Crown. Eu fico assim... Arrepiado de tão linda que é. O Andero Time eu acho uma gracinha, porque tem a, a musiquinha. Mas algumas coisas o Jingle pega. E a gente quer saber de vocês, né, gente? Agora, quais aberturas vocês gostam? Vocês gostam da que a gente comentou? Vocês gostam delas serem maiores? Vocês preferem quando elas são mais curtas? Hum. Fala pra gente algumas que vocês acharam mais bonitas também. Não esquece de comentar aqui, dá like nesse vídeo. Gente, assistam outros vídeos, compartilhem vídeos também em cores pra gente poder crescer cada vez mais. Até o próximo tá? vídeo. Tá tchau, tchau. tchau.